Felipe acorda com uma lembrança quase completa da aula. salta da cama, abre o computador e vai ler sobre a escala espírita em O Livro dos Espíritos. — Que interessante. Nunca teria descoberto o valor dela sem a aula. Será que todos os espíritas entendem isso? — Pensa. Começa a sentir necessidade de ter uma prática mediúnica em grupo. Tem se preparado conforme as orientações de Pai Joaquim e da codificação. Está ansioso para começar a psicografar. Na verdade, o que gostaria mesmo era de ter um grupo de amigos de estudo e prática do Espiritismo. Fica feliz ao lembrar de Gabriel e pensa, ''Será que vai demorar muito até que nos encontremos? Não posso esperar.'' O domingo está ensolarado. Felipe resolve arrumar o quarto e sair para visitar algum amigo. Lembra de Avelino e manda uma mensagem, mas nada de resposta. Liga, mas a ligação cai na caixa postal. Pensa que ele deve estar dormindo. Após terminar a arrumação do quarto, o celular de Felipe toca. É Avelino. Quer vir aqui em casa hoje à tarde? Pergunta a Avelino. Vou sim. O que faremos? Indaga Felipe. A gente vê aqui. Tem uns filmes legais de ação e de terror, e muitos livros que baixei da internet que quero lhe mostrar. Alguns falam sobre a vida em outros mundos. Que horas? Umas duas, duas e meia. Tá bom? Propõe Avelino. Combinado. Que bom um amigo para conversar sobre Espiritismo. Pensa, Felipe. Felipe chega na casa de Avelino. Empolgado, Avelino mostra na tela do computador as centenas de livros que baixou da internet. O que você acha? Pergunta empolgado. É fantástico. A internet é uma excelente aliada do espiritismo. Comenta Felipe. Será que são todos bons? Certamente não. Deve ter também aqueles que dizem muita besteira. — Mas por que você diz isso, e como saber o que presta ou não? Pergunta Avelino, confuso. Felipe se dá conta do quanto é valiosa a escala espírita e, com calma, explica. — Avelino, existe espírito de todo tipo. Os espíritos são como as pessoas. Uns são bons e outros maus, alguns são sábios e têm muito a nos ensinar, Outros ensinam o que não sabem ou mesmo mentem, descaradamente. Espírito é igual gente. Nunca pensei que fosse assim. Achei que quem tivesse morrido sabia das coisas. Comenta o amigo. Felipe vai até a prateleira, pega o livro dos espíritos e mostra para Felipe as perguntas de 96 a 99. 96 os espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. 97. Há um número determinado de ordens ou de grau de perfeição entre os espíritos? É ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação, traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-las a três ordens principais. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, os espíritos puros. Na segunda, estão os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira, os que estão ainda na base da escala os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento. 98. Os espíritos da segunda ordem só têm o desejo do bem. Terão também o poder de o fazer? Eles têm esse poder, de acordo com o grau de sua perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, entretanto ainda tem provas a sofrer 99 os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus não uns não fazem bem nem mal outros ao contrário se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo Há ainda espíritos levianos ou estouvados, mais travessos do que malignos, que se comprazem mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, das quais se riem. Felipe Leia explica para Veleno que nunca imaginara que existisse explicações tão detalhadas sobre a evolução dos espíritos, obtidas se conversando com os próprios espíritos. Parece que o menino aprendeu direito com os professores do Colégio Allan Kardec, comenta Aureliano ao ver seu protegido sendo esclarecido sobre tão profundas verdades espirituais da forma correta. — Eles vão longe — responde Pai Joaquim. Depois de conversarem por quase uma hora, vão lanchar e assistir a um filme. — Espírita pode ver filme não espírita? — pergunta Avelino. — Claro, o Espiritismo não é uma religião como as outras. É uma filosofia que nos ensina a viver e nos dá a liberdade de escolha. — Terror ou ação? — Pergunta Felipe para encurtar a conversa. — Assistir a filme de terror não é proibido? — Pergunta Avelino. — Proibido, não. Você é quem tem que avaliar se o filme lhe faz bem ou não. No Espiritismo, as regras exteriores são consideradas de pouca importância. — é a moral íntima que importa, assim como a liberdade de escolher. Isso serve também para alimentação, explica Felipe ao se lembrar de Swedenborg. Legal. Prefiro ação. Veja esse aqui. Azuca. Vamos ver. Não conheço, mas parece bom, fala Felipe. Felipe chega em sua casa às seis horas da noite. Foi um ótimo dia. Avelino está realmente interessado em conhecer e viver a doutrina espírita. Vai tomar banho e se organizar para cumprir seu programa de preparação espiritual, como ele mesmo chama. Adormece pensando em Avelino. Onde será que ele está? Espero que não esteja em uma região inferior do mundo espiritual, sofrendo tormentos terríveis. Mal sai do corpo, é abraçado por Aureliano e diz... — Amigo, vim apenas para lhe agradecer o que fez hoje por Avelino. Com a compreensão da escala espírita, ele poderá me entender melhor. — Eu é que agradeço por me aproximar de um amigo — responde Felipe. Abraçam-se. Aureliano o transporta instantaneamente para a entrada do colégio e desaparece. — Que carona legal — pensa Felipe que agora não se assusta tanto com fatos novos como aquele. Entra e, após passear no jardim, sobe até a sala. O mal-estar adquire nova forma. Durante o percurso do terceiro para o quarto andar, Felipe começa a lembrar cenas tristes de sua infância, cenas que preferia esquecer. Faz uma prece e prossegue, pois já aprendeu que, se não fugir, tudo dá certo. Vê cenas que o entristecem, chegando na sala com lágrimas nos olhos. Procura Gabriel e o encontra em silêncio em um lugar sem cadeiras vazias próximas. Resolve sentar no fundo da sala e orar. O choro aumenta, então ora com mais fervor e sintoniza com o pai Joaquim e Ele explica. Meu filho, não devemos fugir das experiências tristes do passado. Permita-se lembrar e um dia essas lembranças não trarão mais tristeza ao seu coração. Mas eu prefiro não lembrar, responde pelo pensamento. Lembrando ou não, elas vão lhe fazer triste. Elas enfraquecem sua vontade, roubam sua paz. Aceitá-las é a única forma de alcançar um equilíbrio superior. Mas dói muito, diz Felipe. Por isso, crescer espiritualmente é para os verdadeiramente fortes, meu filho. Confia sempre em Deus. E se eu não for forte... Pergunta Felipe, um pouco desesperado. Peça a Jesus forças e ele lhe dará com toda certeza. Ele é forte e generoso, meu filho. Prepare-se para a aula. Faltam 15 minutos. O Obrigado. Fala Felipe, mais confortado. É verdade. Jesus tem coragem suficiente e pode me ajudar. Pensa Felipe ao se despedir de seu guia. É verdade. Responde Pai Joaquim. Após a prece inicial, Patrícia explica. essa é a última aula do nosso curso. Os aprovados poderão estudar sobre o Espiritismo no Colégio Allan Kardec. Como vocês sabem, isso significa muito e é um grande compromisso. Para os que o traíram, o Consolador é o símbolo da recuperação, do renascimento emocional. Para os que atuam no movimento é a oportunidade de ampliar a compreensão do Espiritismo e o estímulo para a germinação do bem no coração. Andrew Jackson Davis, como veremos, é o continuador de Emanuel Swedenborg e o médium que anuncia a instituição dos fenômenos mediúnicos como uma prática regular e diária na nova era. Abre-se imensa tela. É uma deslumbrante pintura do encontro de Andrew Jackson Davis com Emanuel Swedenborg e Claudius Galeno. Swedenborg nós já conhecemos. Galeno foi um médico e filósofo do século II. O encontro aconteceu nos Estados Unidos em 1844, 100 anos depois do despertar mediúnico de Swedenborg. Em seguida vemos outra pintura que retrata o despertar de Jackson Davis, na época com 17 anos, em sua pobre casa no interior dos Estados Unidos. Patrícia prossegue com as explicações. Os fenômenos aqui apresentados ocorreram no início da primeira expansão da mediunidade no mundo pós-cristianismo. A mediunidade foi restrita durante a Idade Medieval, por conta dos interesses inferiores, como já estudamos. O século XIX é a primeira etapa da democratização da mediunidade no mundo. Inicia-se o cumprimento da promessa do Cristo do envio do Consolador e da espiritualização dos habitantes do planeta. Todos que quiserem espiritualizar-se, sejam jovens ou velhos, cultos ou incultos, ricos ou pobres, terão o um amparo dos bons espíritos. Neste momento, estamos nos preparando para a segunda grande expansão da mediunidade, e isso exigirá muita responsabilidade e devoção dos espíritas cristãos. Deverão todos aprender a lidar diariamente com a mediunidade. Digam-me, o que mais chamou a atenção de vocês nessas cenas? A idade de Davis e das meninas Fox. Sempre penso que pode ser perigoso para os jovens serem médiums, não é? Fala, a Rivalina. O que vocês acham? Pergunta a Patrícia para o grupo. O maior perigo da encarnação é ficar longe de Deus e a mediunidade bem conduzida nos aproxima do Criador. Responde telepaticamente Gabriel do quarto andar para Patrícia. Que fala para o grupo do primeiro andar, Patrícia. Continua. Não é mais perigoso expor crianças aos valores consumistas, ensinar-lhes a lógica do desperdício e da destruição da natureza? Somos todos espíritos imortais, Ivalina, e tudo o que nos distancia de Deus e, do... e tudo o que nos distancia de Deus e de nosso equilíbrio espiritual é muito perigoso. Tudo que nos aproxima de nossa essência e nos ensina a superar o egoísmo e o orgulho é de extrema importância. Fomos todos criados para nos tornarmos fortes e corajosos. Esse é o único caminho da felicidade. Imaginem o espanto dos componentes do grupo... Espíritas vaidosos que impuseram suas normas ao ouvirem Patrícia afirmar o quanto eles estavam errados. Patrícia continua. Davis é também um exemplo do quanto a mediunidade pode auxiliar o indivíduo a suportar os desafios da vida. Nasceu em uma família muito pobre, seu pai era alcoólatra e violento, e sua mãe uma pessoa que não sabia nem ler nem escrever, além de ser muito supersticiosa. Ele, até a juventude, tinha frequentado a escola apenas por seis meses, pois precisava trabalhar e ajudar em casa, além de viver mudando de cidade por causa das dificuldades criadas por seu pai. Aos 11 anos, vivencia um extraordinário fenômeno mediúnico que é o início de suas vivências mediúnicas ostensivas. Aos 17, tem um encontro com Swedenborg e Galeno. Sempre orientado por esses espíritos, auxiliou muitas pessoas e foi capaz de organizar melhor a sua vida. Auxiliar o indivíduo a compreender melhor a vida material e a saber agir de forma equilibrada em tudo é também uma função da mediunidade. Se Davis tivesse que esperar muitos anos para iniciar sua tarefa mediúnica, possivelmente teria alimentado muitos desequilíbrios. Por isso, é muito grave quando pessoas arrogantes se acham no direito de determinar o padrão do desenvolvimento espiritual de outra pessoa. — Se pensarmos assim, como organizaremos um centro espírita? Deixaremos todo mundo entrar nas reuniões mediúnicas? Indaga Romildo, entre espantado e constrangido. — Não — responde Patrícia. — Como agir corretamente? — Bom senso. Como estabelecer isso na prática? Patrícia olha para ele com atenção e responde. Meu amigo, veja o quanto o movimento espírita está distante de Kardec. Faça como ele fez. Converse com a pessoa, observe seu interesse, seus conhecimentos, seu real compromisso. Na dúvida, dialogue com os amigos espirituais. É um trabalho de grupo, com o qual tanto encarnados como desencarnados podem contribuir. Cada caso é um caso. Toda vez que se tenta padronizar a mediunidade, comete-se uma traição aos valores do Cristo e à metodologia de Kardec. É preciso que os centros espíritas, assim como ensinou Allan Kardec, sejam formados por grupos harmônicos e integrados. Isso não é possível com uma padronização tacanha e limitadora. Romildo está espantado. Astro Brito pergunta. Mas como fazer isso em grandes instituições espíritas? Qual a necessidade dos centros serem grandes instituições no aspecto numérico? A quem isso interessa? Ao Cristo, que teve poucos discípulos diretos? A Kardec, que sugeriu centros com 20 pessoas? — A vaidade, a ilusão de realizar uma grande obra — fala Romildo. — Não somos contra nenhuma instituição da Terra que vise fazer o bem, mas parece-nos que é mais fácil manter-se a harmonia em pequenos grupos do que em grandes grupos. A administração também é mais simples, e aqueles que amam a intriga não se sentem tentados a lutar por poder e cargos. Não é preciso poder material para servir ao Cristo, para realizar uma boa obra. Andrew Jackson Davis é mais um exemplo. No Brasil, temos também inúmeros exemplos. Eurípides Barçanulfo, Francisco Xavier, Ivone Pereira, dentre outros. É muito triste ver o tanto de tempo que se gasta em brigas e intrigas em certos agrupamentos espíritas. Busca-se tudo menos servir ao Cristo. A vaidade é o motivo íntimo das ações. Grandes instituições precisam de muitas normas, muitos vigias, muito dinheiro. Instituições espiritualmente grandes precisam de fraternidade, devoção, abnegação. Quer dizer, o esquecimento de nós mesmos. Conclui, Patrícia porque Allan Kardec não deixou bem claro as complicações de termos centros espíritas com grandes aglomerações, orientando-nos a instituir pequenos grupos de fraternidade. Indaga Eclésio. Patrícia olha para ele com tristeza, pega o Livro dos Médiuns e lê para todos o item 335. 335 já vimos como é importante a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Essa uniformidade é naturalmente mais difícil de se obter quando o número de pessoas é maior. Nas pequenas reuniões, onde todos se conhecem melhor, tem-se mais segurança na introdução de elementos novos. O silêncio e a concentração tornam-se mais fáceis e tudo se passa como em família. As grandes assembleias não permitem a intimidade pela variedade de elementos de que se compõem. Exigem locais especiais, recursos pecuniários e um aparelhamento administrativo que os pequenos grupos dispensam. A divergência de caracteres, de ideias e de opiniões aí se revela melhor, oferecendo aos espíritos perturbadores mais facilidade para semear a discórdia. Quanto mais numerosa a reunião... Mais difícil de se contentar a todos. Cada um quereria que os trabalhos fossem dirigidos a seu gosto, que fossem tratados de preferência os assuntos que mais lhe interessam, e alguns julgariam que o título de sócio lhe daria o direito de impor os seus pontos de vista. Daí surgiriam protestos, causas de mal-estar que levam, cedo ou tarde, à desunião e, depois, à dissolução. Sorte de todas as sociedades de qualquer finalidade. Os pequenos grupos não estão sujeitos a essas dificuldades. A queda de uma grande sociedade pareceria um insucesso para a causa espírita e seus inimigos não deixariam de explorá-la. A dissolução de um pequeno grupo passa despercebida e, se um se dispersa, vinte outros se formam a seguir. Ora... Vinte grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e farão mais para a divulgação do que uma assembleia de 300 a 400 pessoas. Como questionar uma explicação tão óbvia e tão simples? E como entender que esquecemos disso tão facilmente no atual movimento? A vaidade não é boa, conselheira, nem para a vida, nem para a morte. Conclui Patrícia e questiona. — Qual a diferença entre Davis e Swedenborg? — A superação da crença de que os espíritos são infalíveis — diz Astrobrito. — Muito bem, continue — incentiva a Patrícia. Ele superou essa crença, pois não acreditava que se comunicava com Deus, mas com espíritos, isto é, com individualidades, assim como ele. Ele ensinava que os espíritos superiores devem ser nossos mestres e não nossos donos. Conclui Astro Brito. Essa compreensão é um avanço histórico imenso. Compreender que os espíritos são indivíduos com diferentes graus de evolução e que os espíritos superiores não se ocupam em impor nem em dominar é fundamental. Tão importante é que leva Kardec a criar a escala espírita. Após uma breve pausa, Patrícia continua. Davis era considerado fraco de corpo e de mente. Até os 17 anos, tinha lido apenas um livro. Sua história é prova incontestável do poder da mediunidade e da imortalidade. Sua mediunidade evidencia-se aos 11 anos. Depois de magnetizado, consegue ver os órgãos internos das pessoas e passa a diagnosticar as doenças. Desdobra-se e passa a ver as camadas geológicas da Terra. Aos 19 anos, publica seu primeiro livro com mais de 700 páginas. Filosofia harmônica, um tratado filosófico e científico com a linguagem dos estudiosos de sua época. Davis foi examinado por centenas de autoridades científicas e religiosas. Dentre suas previsões, feitas em 1856, constam a invenção do automóvel, da máquina de escrever que ele descreve como um piano em que as teclas produzem letras, e do avião. Na astronomia, descreve a descoberta de dois novos planetas. O primeiro, que veio a se chamar Plutão, foi descoberto nove meses depois que ele falou, enquanto que o segundo, que hoje conhecemos como Netuno, foi descoberto 30 anos depois. Ele era jovem e inculto, mas foi além de Swedenborg. O que garantiu o êxito de sua tarefa? Pergunta a Patrícia. O apoio de Galeno e Swedenborg — responde Eclésio. — Sim, mas o que garantiu o apoio desses espíritos foi sua conduta moral, acrescenta Romildo. Exatamente. Jackson Davis era honrado, simples e incorruptível. Além disso, ele era verdadeiramente caridoso, sempre respeitoso com os que debatiam com ele. Foi acusado injustamente várias vezes, mas agia com muita tolerância, não entrando na sintonia dos acusadores e preservando-se em paz. Sua moral foi a sua proteção. — O que liga Davis a Hydesville e as mesas girantes? — indaga a Patrícia. Ante o silêncio de todos, ela mesma responde. Davis escreve em seu diário uma nota que traz a data significativa de 31 de março de 1848. Nesta madrugada, um sopro quente passou pela minha face e ouvi uma voz suave e forte a dizer. Irmão, um bom trabalho foi começado. Olha, surgiu uma demonstração viva. Fiquei pensando no que queria dizer semelhante mensagem. Foi neste exato dia que Highsville se tornou um marco da renovação espiritual da Terra. Esse aviso é importante porque prova a coordenação do mundo espiritual em todo o processo da nova revelação. Foi por intermédio dos estudos das mesas girantes que o Espiritismo, o Consolador prometido pelo Cristo, chega ao mundo. A grande obra de Davis foi possível mesmo ele sendo pobre e com pouca instrução. Vejamos em um livro dos Espíritos, na introdução e na questão 828-A, o que assegura o amparo dos bons Espíritos. Lembra-te de que os bons Espíritos assistem aos que servem a Deus, com humildade e desinteresse, e repudiam a qualquer que procure, no caminho do céu, um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as caridades celestes e Deus não pode servir-se do cego para fazer compreender a luz. 828-A Os princípios que professaram nesta vida lhes serão levados em conta na outra? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, menos excusável será não aplicar a si mesmo. Na verdade, vos digo que o homem simples, mas sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que não é. Patrícia propõe a Romildo e a Astro Brito que eles se permitam uma avaliação mais profunda sobre o modelo inconsciente que eles têm de centro espírita. Ambos, embora um tanto constrangidos, aceitam. Sabem que não devem recuar mais uma vez. Patrícia pede que sentem confortavelmente em duas poltronas, que estão uma em frente à outra. Ela vai realizar uma regressão simultânea. Todos nos concentramos. Ela aplica energias nos dois e, depois de alguns minutos, fala de forma tranquila. Lembrem-se da existência em que estiveram juntos. Ninguém do grupo sabia disso. Todos pensavam estar reunidos pela primeira vez. Patrícia continua. Descrevam o que vem. Romildo começa a descrever o que vem em sua mente. Vejo uma construção. Ela é belíssima. Irei para o céu. Deus ficará muito feliz comigo. Apesar de meus erros, com essa obra grandiosa, alcançarei a salvação. Milhares de peregrinos orarão aqui e eu terei o mérito de tudo. Deus vai me perdoar. Nesse instante, algo inusitado acontece. A Sobrito começa a dialogar com Romildo. É o diálogo que tiveram há mais de mil e quinhentos anos. Sim, Vossa Santidade, seus erros são pequenos ante a grandeza desse templo. Ah! Ah! Como estou feliz por vossa santidade. Essa obra salvaria o próprio diabo da perdição se ele a realizasse. Diz Astrobrito, bajulando o poderoso Papa. Romildo sorri ao ouvir, mais uma vez, essas palavras ilusórias. É nesse instante que Patrícia surpreende a todos, pedindo. Avancem em suas recordações... E lembre em que condições vocês se encontraram no mundo espiritual. — Não! — grita Romildo com voz de pavor. — Lembre-se, somente assim você poderá iniciar sua cura emocional. — Orienta Patrícia. — Maldito! Maldito! — grita Romildo, como se estivesse falando com Astrobrito. A culpa é sua, papa-demônio! Foi você quem mandou matar! Foi você! Mas você foi o assassino, maldito interesseiro! responde Romildo. A discussão dura cerca de 15 minutos. A troca de acusações parece interminável, até que Patrício os acalma e faz com que direcionem suas memórias para o um momento em que estão sendo amparados pelos bons espíritos e uma cidade espiritual. Ela os induz, em particular, a lembrar o diálogo que tiveram antes de reencarnar, o qual aconteceu em um jardim. — Não irei mais buscar minha glória. Não quero mais alimentar minha vaidade por meio da religião nem do poder político — afirma Romildo. — Sinto-me muito mal por ter sempre elogiado os poderosos para obter vantagens para mim. Tenho esse vício do prestígio, por isso sempre busco algum tipo de acordo — Elogio para ganhar e ser é socialmente respeitado. No fundo, sempre temos muitos meios e desculpas para nos fazer adorar, conclui Romildo. Patrícia pede que retornem ao seu estado normal, mandando a lembrança de tudo o que narraram. Depois que ambos despertam, ela indaga. Qual a relação entre a experiência que observamos e suas atitudes no movimento espírita, — Continuei querendo me glorificar com a desculpa de servir a uma causa maior — explica Romildo. — Como você se sentia quando encarnado? — pergunta a Eclésio. — Sentia-me bem em ter uma grande obra. — Mas sua consciência não lhe avisava? — indaga mais uma vez, Eclésio. — Sim — diz, baixando a cabeça e silenciando. Ao se lembrar da necessidade de aprofundar o autoconhecimento para evoluir, ele resolve continuar. Além de minha consciência, fui também avisado várias vezes por meu guia espiritual e pelos dirigentes do centro que fundei. Mas continuei. Minha sede de aparecer e de ser respeitado foi maior do que o meu compromisso espiritual. Claro que sabia que um grande número de frequentadores não garante que estou agindo certo, mas... O movimento espírita não pensa assim e, por causa de minha vaidade e do apoio que sempre recebi, perdi uma preciosa encarnação. Todos admiram mais um presidente de uma grande instituição do que o de uma pequena. Cegos, ainda somos cegos. Conclui chorando. — Astrobrito, Brito, qual foi o seu engano? — pergunta a Patrícia. — Não construí uma enorme obra material por vaidade — assim como Romildo, mas construí uma enorme obra de vaidade. Construí minha fama. Formei um grupo de palestrantes e de dirigentes, no qual tínhamos uma combinação para nos autopromovermos. elogiávamos nos uns aos outros, em todos os centros espíritas em que andávamos, com o objetivo de alcançar mais e mais fama. Sei o quanto isso parece ridículo, mas eu agi assim e muitos outros também. É sempre bom ser aplaudido, bajulado, fazer de conta que se é especial, que se sabe mais do que os outros. Maldito vício! Hoje só tem a tristeza de ter perdido mais uma preciosa chance. Patrícia agradece a ambos, pede que voltem a seus lugares e então comenta. Não teria sido melhor ter construído como Davis? E se, em vez de templos da vaidade e de fama mentirosa, tivessem vocês investido em uma produção mediúnica séria, em escritos espíritas verdadeiros ou no apoio a médiums estudiosos abnegados? A verdade está sempre dentro de nós. É preciso amá-la para que ela nos guie. Patrícia faz a prece final. Todos sentem intensas vibrações. É Eurípides que, desdobrado, Vem dar sua palavra segura. O rosto de Patrícia se transfigura e todos o reconhecem. Lhes felicito pela maturidade atingida. Estaremos todos reunidos daqui a um mês para estudar a chegada do Consolador no mundo. Conto com todos vocês no auxílio aos espíritas atendidos em nosso hospital. É preciso que ajudem e vejam quantas misérias morais ocorrem com os que não honram a mediunidade, pois, em breve, vocês deverão alertar todo o movimento espírita. O momento é de renovação. Aguardo vocês em minha residência. Seu amigo, Eurípedes Barçanulfo. Todos estão extasiados com a mensagem e com o fenômeno. É a notícia da aprovação desejada por todos. É a forma de o professor nos ensinar a não colocarmos limitações ao poder do Espírito. O ambiente é de paz e de muita emoção. Nada mais gratificante do que superar as próprias limitações. Todos se abraçam. O curso prosseguirá. É a promessa de Eurípides Barsanufo, diretor espiritual do Colégio Allan Kardec. Podemos sempre confiar na promessa desse amigo.